Você tem medo daquela sensação de vazio? Muitas vezes estamos tão desconectados da nossa essência e tão alienados da nossa força vital que sentimos um vazio dentro de nós, uma solidão, a sensação de que falta alguma coisa. Isso é terrivelmente assustador. Por isso inventamos tantas atividades para nos ocupar e assim evitar esses sentimentos. Se interrompermos toda essa movimentação frenética, sentiremos o nosso vazio existencial. E é claro que é exatamente isso que precisamos fazer. Irônica e paradoxalmente, quando entramos em contato com esse vazio, conseguimos nos reconectar com a nossa essência e nos reabastecer de energia vital. Experimente. Pense bem. Eu estou com você.